Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula de regressão múltipla. Nessa aula, nós vamos dar continuidade à disciplina falando sobre a teoria da análise de variância e da significância dos coeficientes de regressão quando nós consideramos delineamento estatístico, seja em DIC ou em DBC, é, ou seja, quando nós temos repetições no nosso experimento, ok? Para a gente entender essa aula, né, é necessário assistir às aulas anteriores de regressão múltipla, uma, uma vez que essa aula é a continuidade das demais. É, Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês, clica aí no joinha, que isso daí vai ajudar muito o nosso canal. É, mas iniciando, vamos lá. Vamos imaginar um exemplo onde. Nós temos um experimento conduzido no esquema fatorial 5 por 5, onde nós temos aqui ó, 5 doses de fósforo e 5 doses de potássio. No delineamento, em blocos casualizados com 4 repetições. Então, é um experimento onde a gente está avaliando o efeito dessas doses aí de fósforo e de potássio na produtividade, okay? é, a fim de determinar né, uma melhor dose de fósforo, uma melhor dose de potássio. É, então, nós poderíamos testar diferentes modelos de regressão múltipla para a gente resolver esse problema. Vou imaginar que nós vamos utilizar esse modelo aqui. ZI, que é igual a A, mais o efeito linear de X. Vamos considerar também o efeito quadrático de X, efeito linear de Y, efeito quadrático de Y, e o efeito da interação, sendo X e Y né, as doses de fósforo e Y as doses de K. Se nós considerarmos esse modelinho aqui de regressão múltipla, né, no caso onde nós temos delineamento estatístico, vamos ver então como que a gente faria a análise de variância. O primeiro passo né, seria nós fazermos a análise de variância do experimento em esquema fatorial, tal como a gente já aprendeu em aulas anteriores. Para quem não lembra como que é feito né, a análise de variância do de experimento em esquema fatorial, o que, que é um experimento em esquema fatorial, eu convido vocês a assistirem, né, dentro da playlist Curso de Estatística Experimental, que está aqui no meu canal, as aulas né, 11A, onde eu falo o que é um experimento em esquema fatorial, 11B e 11C, que são aulas que a gente aprende como que a gente faz a análise de variança. Tudo bem? É, então, continuando aqui, né, nós temos aqui a análise de variância de um experimento em esquema fatorial. É, dependendo do software que a gente for utilizar a gente vai ter aqui apenas fator 1, fator B e interação mas nas nossas aulas lá a gente falou né, que essas fontes de variação nada mais é do que a decomposição dos graus de liberdade da fonte de variação tratamentos e da soma de quadrados da fonte de variação tratamentos né? então só tenho 5 níveis do fator A 5 níveis do fator B 5 vezes 5, 25 tratamentos 25 menos 1, a gente tem 24 graus de liberdade. Desses 24 graus de liberdade da fonte de variação de tratamentos né, e a soma de quadrados de tratamento, a gente vai ter que compor ela nas nosso, dentro do nosso estudo de regressão. E não vai ser dessa forma aqui, F1, F2 F1 vezes F2. Tá bem? Então, veja só, o que, é que a gente precisa né, seria, então, desse graus de liberdade de tratamento e soma de quadrados de tratamento. Apenas lembrando né, que se eu somar aqui, 16 mais 4 mais 4, a gente chega nesse 24. E se eu somar a soma de quadrado, 156 mais 3.356 mais 80.602, nós vamos fechar aqui também esse 84.111. Uma vez que o que a gente tem aqui embaixo é uma decomposição disso que a gente tem aqui em cima. Mas vamos lá. Nós temos aqui, então, a nossa análise, onde nós temos aqui né, fonte de variação bloco os mesmos valores da anteriormente, fonte de variação, tratamento, os mesmos valores né, que nós tínhamos lá, e o fonte de variação, resíduo, o mesmo valor que nós tínhamos no slide anterior. Né? Até aqui não tem novidade nenhuma, a gente já ensinou isso naquelas aulas anteriores, como eu mostrei no slide, e a novidade está aqui. Ó. Nós vamos pegar esses 24 graus de liberdade e vamos decompor ele. Vamos decompor ele em regressão e em desvio de regressão. Regressão diz respeito a esses coeficientes que nós temos aqui no nosso modelo de regressão. Basta nós olharmos o número de coeficientes que a gente tem, né, menos 1, um, ou seja, excluindo o intercepto. Olha, eu tenho aqui, excluindo o intercepto, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes, o né, coeficiente P, C, D, F e G. Só tenho 5 coeficientes, então eu vou colocar aqui 5 graus de liberdade. Né? É o número de parâmetros que a gente tem aqui nesse modelo, menos 1. Um, né? Então a gente tem que 6 parâmetros, né? menos 1, um, 5. Okay? É, lembrando que o erro, né? o erro não entra. Né? O erro a gente sempre tem ele no nosso modelo, né? ele não é um coeficiente. Okay? Então a gente tem aqui 5 coeficientes, além do intercepto, então graus de liberdade, 5. Desvio de regressão. Ora, o que, é que nós temos aqui embaixo é uma decomposição da nossa fonte de variação tratamentos. Então, o desvio de regressão a gente obtém por diferença. Basta pegar o grau de liberdade de tratamentos, fazer menos nosso grau de liberdade da regressão, e a gente acha aqui o grau de liberdade do desvio de regressão. 24 menos 5, 19. Próximo passo, a gente obter a soma de quadrados da regressão. A gente faz isso da mesma forma que a gente aprendeu na aula anterior, né? na, numa situação onde a gente não tem delineamento estatístico. Para isso, nós precisamos obter os valores de y predito por esse modelinho de regressão. Né? Só marcar esses valores pedidos ao quadrado e subtrair né? da nossa correção. Essa correção aqui, se nós pegarmos todos os nossos valores observados, elevar ao quadrado, né, e dividir por n, nós vamos chegar aqui nesse valor. Lembrando, pessoal, que os nossos dados, né, os dados desse exemplo, ele se encontra aqui na descrição do vídeo para download, ok? Aí vocês conseguem aí é, caminhar conosco. Então, nós temos aqui, né, a, o estimador da nossa soma de quadrados da regressão. É, nós falamos que isso daqui é a mesma coisa que nós fazemos em Y linha Y, né? lembrando que esse Y chapéu ele nos está fazendo referência ao nosso valor de Y predito por esse modelo de regressão, menos a nossa correção. É, para eu obter o valor de Y predito, a gente falou também, basta eu pegar minha matriz de delineamento e multiplicar né, pelo meu vetor de coeficientes, que a gente chama de beta. E esse beta aqui para a gente obter, basta né, nós fazermos o inverso de x'x X que multiplica x'y. Então primeiro eu preciso obter beta, depois que eu obtenho beta a gente consegue obter o valor de y predito e tendo o valor de y perdido nós vamos conseguir obter a nossa soma de quadrados da regressão. É, então, o Y é aqueles valores observados, é aqueles valores que a gente viu lá naquele segundo slide, né? os nossos valores que nós fomos lá em medida de produtividade das nossas plantas, ok? e o X é a nossa matriz de delineamento. Então, veja bem, nós já aprendemos como que a gente faz essa matriz de delineamento nas outras aulas. Né? Na frente do intercepto, a gente tem o valor 1, na frente do B a gente tem os valores de xi, que seria o fósforo, Nos valores de, na frente de C a gente tem os valores de xi ao quadrado. Né? Aqui y ao quadrado, melhor, y i, né? na frente do F, Y ao quadrado, na frente do G a gente tem o efeito da interação, que nada mais é do que a multiplicação dos nossos valores de fósforo e de potássio. Tudo isso daqui para as nossas 100 observações, né? para todas as nossas observações. Por isso que eu coloquei aqui esses três pontinhos. Tendo o nosso valor de Y, o né, nosso vetor Y, a nossa matriz X, nós conseguimos obter o nosso vetor beta com as nossos coeficientes de regressão, fazendo o inverso da transposta dessa matriz que multiplica ela mesma, que multiplica o inver... a transposta dessa matriz, né, que seria o X' vezes Y. Então, a gente chega aqui em cada um desses valores, que nada mais é do que o valor de A, o valor de B, o valor de C, tudo bem? A nossa matriz de coeficientes. Tendo essa matriz de coeficientes, basta pegar ela e multiplicar essa matriz de delinhamento por esse vetor aqui de coeficientes que a gente chega nos nossos valores preditos. Por meio dos nossos valores preditos, já fazendo y'y y e subtraindo aqui da correção, nós conseguimos chegar na nossa soma de quadrados da regressão. Tudo bem? Então a gente chega na nossa soma de quadrados da regressão apenas por álgebra de matrizes, seguindo os mesmos raciocínios aí que nós já aprendemos em aulas anteriores. Então deu esse valorzinho aqui, né? Coloquei ele aqui na soma de quadrados de regressão, desvio de regressão. O desvio de regressão, a gente obtém ele por diferença, né? Basta nós virmos aqui e fazer, né? Desvio de regressão é, vai ser, então, né? nossa soma de quadrados de tratamento menos nossa soma de quadrado da regressão. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui no valor de 169.21. Então, isso daqui é a nossa soma de quadrado de desvio de regressão. Esses graus de liberdade aqui da regressão, né, a gente consegue decompor ele também a gente consegue decompor lo em função de cada um desses coeficientes, né, desses efeitos que nós estamos testando aqui no nosso modelo de regressão, nesse né, punho intercepto. Então, tem aqui ó, efeito linear de x, efeito quadrático de x, efeito linear de y, efeito quadrático de y e efeito da interação entre x e y. Cada um desses efeitos tem um grau de liberdade. Então, se eu somar 1 um, mais 1 um, mais 1 um, mais 1, um, fechou esses 5 graus de liberdade aqui. Tudo bem? Então, vamos fazer a decomposição, então, desses graus de liberdade de regressão e dessa soma de quadrados de regressão em cada um dos efeitos que nós temos né, no nosso modelo estatístico. Então, iniciando, vamos lá. Nós vamos primeiro, né? Isso daqui é a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Nós vamos achar a soma de quadrados considerando apenas um coeficiente além do intercepto, Ok? Então, veja bem, nós temos aqui nossa matriz Y, nossa matriz de delineamento, nós vamos considerar X como sendo apenas o nosso intercepto né? e o nosso efeito linear de X. Vamos desconsiderar essas outras linhas, vamos considerar apenas um coeficiente além do nosso intercepto. Se eu considerar minha matriz de delineamento como sendo apenas essas duas colunas, e né? eu quis fazer beta, que é igual ao inversa de X'X X, multiplica X'Y, nós vamos achar dois coeficientes, né, que seria o de A e o de B. A partir desse valor de beta, a gente consegue obter novos valores preditos. E se a partir desses valores preditos a gente fazer aquela mesma funçãozinha que a gente viu lá atrás, YYY y, y, y, y menos C, a gente vai achar a soma de quadrado considerando apenas um coeficiente de regressão, né, além do nosso intercepto, que deu esse valorzinho aqui. É, então, nosso efeito linear de X é igual a né, nossa soma de quadrados considerando apenas um coeficiente, que é 7.073.319.1. Para eu obter minha soma de quadrados né, do meu efeito quadrático de X, como a gente já aprendeu, basta nós obter, obtermos aqui nossa soma de quadrados considerando dois coeficientes e subtrair dessa que a gente acabou de achar. Então, vamos lá. Nós vamos deixar aqui ó, a nossa matriz de delinhamento e vamos considerar ela apenas tendo essas três colunas, né? ou seja, dois coeficientes além do intercepto. Da mesma forma, vamos obter o valor de beta considerando apenas essas três colunas, né? os nossos valores de y predito, e vamos obter a nossa soma de quadrados considerando aqui os dois coeficientes. Nós chegamos, então, né, nesse valor que subtraindo da soma de quadrados considerando um coeficiente, a gente chega essa soma de quadrados, que é a nossa soma de quadrados do efeito quadrático de x. E a gente vai seguindo o mesmo raciocínio, né, para eu obter agora o do terceiro efeito, né? Nós vamos calcular a soma de quadrados considerando três coeficientes, vamos subtrair da a soma de quadrados que considerou dois coeficientes. Então veja bem. Soma de quadrados considerando três coeficientes, né? Então, nós vamos considerar aqui esses três colunas, além da coluna do intercepto. Vamos chegar no nosso vetor beta, né? fazendo o inverso de x'x multiplica x x'y. X e vamos fazer aqui, né? é, obter nosso valor de y pedido multiplicando x por beta. A gente chega nesses valores. y'y menos y c, nós fechamos aqui esse valor, 82.875. Fazendo esse valor menos a soma de quadrados com dois coeficientes, nós vamos conseguir, então, né, chegar aqui no valor da nossa soma de quadrados do efeito linear de y. Soma de quadrados de y, o mesmo raciocínio. Vamos obter com quatro coeficientes vamos subtrair pelo valor que nós acabamos de achar né, aqui. Então, vai ser... É, vamos considerar que todos esses coeficientes, exceto o último... Valor né, de beta, joga aqui nessa expressão, valor de y um predito nessa expressão, soma de quadrados com três coeficientes, a gente vai achar esse valor. Subtraindo, então, desse que nós tínhamos achado aqui anteriormente, né, nós conseguimos chegar no valor da nossa soma de quadrados né, de, é, de y. Né? Então, aqui, 83.925 né, menos. 1.650.35. ficou faltando agora apenas a nossa soma de quadrados do nosso efeito linear da interação, né? Então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer a soma de quadrados considerando todos os nossos coeficientes, né? menos a nossa soma de quadrados considerando apenas os quatro coeficientes. A soma de quadrados considerando todos os coeficientes, a gente já tem ela calculada aqui, ó, a nossa soma de quadrados da regressão. Então, basta pegar a minha soma de quadrados da regressão e subtrair ela da minha soma de quadrados considerando quatro coeficientes, ok? Fazendo isso, nós vamos chegar aqui no nosso valor né, da soma de quadrados da efeito de interação. Muito tranquilo a gente fazer isso. Né? Dá um pouquinho de trabalho, mas se a gente entender o raciocínio, é muito simples. Okay? Não precisa decorar a fórmula, nem nada. E agora a gente vai obter os quadrados médios. Nós vamos pegar cada soma de quadrado e vai dividir pelos graus de liberdade. Depois a gente vai obter os valores de f calculado. Nós vamos pegar cada um desses quadrados médios que a gente tem aqui em cima e vai dividir pelo quadrado médio do resíduo. Nós vamos chegar nesses valores. Se a gente achar o valor de F tabelado, né? considerando o nível de significância de 5%, a gente vai lá na tabela do teste F, que é o nível de 5% de significância, vamos procurar 5 na coluna e 72 na linha. Nós vamos achar aqui né, 2,84. Se eu fizer procurar 1 na coluna, 72 na linha, né, a gente vai achar aqui 3,97 e 19 na coluna coluna I, 72 na linha, a gente vai achar 1,73. A partir desses valores aqui, a gente compara os valores de F calculado com os valores de F tabelado para a gente verificar se a gente rejeita ou não H0. Então, vamos ver como que vai ficar cada um dos nossos testes de hipóteses aqui. tudo bem é, Primeiro, para bloco né é, Hipótese nula, não há diferença entre os nossos blocos. Hipótese alternativa, há diferença entre os blocos. Então, fazendo a conclusão, né, como o nosso valor de F calculado para os blocos foi menor que o nosso valor de F tabelado para nosso valor de F tabelado, né, a gente não rejeita H0. Logo, né, não há diferença estatística entre os blocos, né, considerando um nível de significância de 5%. Para tratamentos, a gente nem precisa calcular. Não faz sentido a gente calcular, né, ou melhor, fazer o teste de hipótese para tratamentos, uma vez que o nosso objetivo não está em saber se os tratamentos são iguais ou são diferentes. Nosso objetivo é saber né, se a nossa regressão ela é significativa ou não, né, e a significância aqui desses efeitos que nós temos. Né? Então, nem vou fazer teste de hipóteses para tratamentos. Para regressão, né, hipótese nula. A regressão não é significativa Hipótese alternativa A regressão é significativa Como o nosso valor de F calculado Foi maior que o valor de F tabelado A gente rejeita H0 Logo, a nossa regressão ela é significativa é, O que isso significa dizer né, Do ponto de vista prático Isso significa dizer Que o nosso, as variações né, é, Que são explicadas aqui por esse modelo de regressão, elas não se devem ao acaso. Ou seja, o nosso modelo de regressão ele é eficiente, okay? ele é significativo. Ou seja, é razoável nós considerarmos esse modelo de regressão para estimar a produtividade por meio né, das nossas doses de fósforo e de potássio. Então é isso daqui que a gente viu, né? É, como interpretação do ponto de vista prático em função da significância aqui do nosso, da nossa regressão. Vamos passar aqui para os outros coeficientes, né? É, efeito linear. Né? Hipótese nula. O efeito linear de x não é significativo. Hipótese alternativa, o efeito linear de x ele é significativo. Como nós, o nosso valor de f calculado é maior que o nosso valor de f tabelado, isso quer dizer... Né? que o efeito linear de x é significativo. É interessante a gente manter esse efeito no nosso modelo, né? por conta dessa sua significância. Efeito quadrático de x. Vamos lembrar como que a gente fez isso. Né? A gente obteve lá a nossa soma de quadrados considerando o intercepto, nosso é, efeito linear de x e o efeito quadrático de x e subtraímos a soma de quadrados que considerou apenas o intercepto e o efeito linear de x. Então a gente está fazendo a, o que, que a gente tem aqui? Ó, é a variação devido à diferença, né? O efeito de nós adicionarmos o nosso efeito quadrático. Quando a gente vai olhar que a significância disso, a gente vê que o valor de f calculado ele é maior que o valor de f tabelado, né? Então, qual que seria a hipótese nula? Né? É, adicionar, não vale a pena, adicionar o efeito quadrático de X no modelo após eu ter adicionado o efeito linear de X. Hipótese alternativa, vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático após nós termos adicionado o efeito linear de X. Né? Por quê? Porque eu estou querendo ver essa, aquela diferença lá na variação, né? Da minha soma de quadrados, considerando dois coeficientes, menos a soma de quadrados de um coeficiente. E essa diferença ela é significativa? É significativa a ponto né, de eu acrescentar mais esse coeficiente aqui no nosso modelo? É isso que a gente consegue responder. Como o nosso valor de f calculado foi é maior que o nosso valor de f tabelado, eu posso, então, falar né, que vale a pena adicionar o efeito quadrático de x após né, eu ter considerado aqui o meu efeito linear de x, tudo bem? Vamos fazer nosso teste de hipótese aqui, o efeito linear de y. Hipótese alternativa, não vale a pena adicionar esse efeito de linear de y após nós termos considerado no nosso modelo o efeito linear de x e o efeito quadrático de x. Hipótese alternativa, vale a pena adicionar o efeito linear de y, tudo bem? Como o nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, isso quer dizer que a gente pode rejeitar a H0 e considerar então que vale a pena sim nós adicionarmos o nosso efeito linear de Y, ok, no nosso modelo estatístico. Aqui para a interação, não se nós formos olhar, né? ou melhor, para o efeito quadrático de Y. Não vale a pena adicionar o efeito quadrático de Y no modelo após ter adicionado os efeitos anteriores. Hipótese alternativa, vale a pena adicionar né, o efeito quadrático de Y no modelo após ter adicionado o efeito linear de X, quadrático de X, Y de X. Como o nosso valor de F calculado é maior que o F tabelado, a gente rejeita H0. Né? Logo, vale a pena né, a gente considerar esse um efeito aqui no nosso modelo. E por último, né, vamos testar aqui a significância aqui do nosso efeito da interação de x e y. Hipótese alternativa, não vale a pena a gente adicionar o efeito da interação após ter adicionado os outros. Hipótese alternativa, vale a pena. Né? É... E o que, que a gente vê? Nosso valor de f calculado ele foi maior que no... menor que nosso valor de f tabelado, então a gente não rejeita H0. Isso quer dizer que eu adicionando esse modelo, ou melhor, é, esse efeito da interação aqui no nosso modelo estatístico, a gente não está tendo ganhos significativos aí na explicação, né, na variação da produtividade que está sendo explicada aí pelo nosso modelo. Né? Ou seja, não vale a pena nós considerarmos o efeito da interação nesse nosso modelo de regressão. Essa é a nossa conclusão do ponto de vista prático. Como a obtenção dessa soma de quadrados, tal como a gente viu, ela é feita de uma forma sequencial, se nós considerássemos um outro ordenamento desses coeficientes, né, mesmo mantendo os nossos modelos, tendo os mesmos valores os nossos coeficientes, o fato de nós mudarmos a sequência poderia fazer com que essas nossas conclusões fossem diferentes. Né? Então, a sequência onde nós vamos expor os nossos coeficientes de regressão, eles têm né, muita influência né, no resultado que nós vamos ter aqui na nossa análise de variância. É... Próximo teste de hipótese vai ser para o desvio de regressão. Hipótese nula, o desvio de regressão não é significativo. Hipótese alternativa, o desvio de regressão ele é significativo. Né? Como o nosso valor de F calculado foi menor que o nosso valor de F tabelado, a gente não rejeita H0. E logo a gente pode concluir que o nosso desvio de regressão que a gente tem não é significativo. Então é muito importante, quando a gente está ajustando uma regressão, né, é desejável que a nossa regressão seja significativa e que o nosso desvio de regressão não seja significativo. Porque a gente quer que esses desvios que a gente tem entre os nossos valores observados e os nossos valores né? que são simbolizadas aqui ó, por essa curva de regressão, a gente quer que esses desvios sejam pequenininhos, né? ou seja, que eles sejam não significativos. Okay? É, então, pessoal, nós conseguimos verificar como que fica aqui os testes de hipótese para análise de variância. Existem vários critérios com os quais nós podemos né, fazer a seleção de modelos de regressão múltipla. A primeira é considerando aqui a análise de variância, tal como a gente acabou de fazer. Uma segunda forma né, seria nós olhando a significância dos coeficientes de regressão. Uma outra possibilidade é considerando critérios aí da, é, da qualidade do ajuste, como AIC, BIC, R2 ajustado, que a gente vai aprender na próxima aula. Mas como, né, em relação à significância dos coeficientes de regressão, Vamos ver como que a gente conseguiria né, obter isso daí também por álgebra de matrizes. Então, nós temos aqui os nossos coeficientes, o né, nosso modelo de regressão. Nós já falamos na última aula, né, a gente até verificamos como que a gente consegue obter esse estimador da variância de B. Né. Então, basta a gente fazer o inverso de x'x X e multiplicar pelo nosso quadrado médio do resíduo. Fazendo isso, né, pegando aquela nossa matriz de delineamento, né, considerando que todos os nossos efeitos e fazendo x'x x, e o inverso de x, que multiplica o quadrado o médio do resíduo, a gente chega nessa matriz. Na diagonal principal em negrito aqui, nós temos as variâncias associadas a cada um dos nossos coeficientes de regressão. E fora da diagonal, a gente tem as nossas covarianças. Né? Mas o que a gente precisa ser só essa diagonal principal aqui, né? nesse momento. Então... A partir, né, tendo em mãos as varianças associadas a cada um dos coeficientes de regressão, a gente consegue obter o nosso valor de T calculado. Basta nós pegarmos os valores de cada um dos nossos coeficientes e dividir pela raiz quadrada de sua respectiva variância, tudo bem? Que seria o diagonal né, daquela matriz lá do slide anterior. Então, aqui no caso do A, só a título de exemplo, né? É, nosso intercepto foi é igual a 47,41, né? Isso menos zero é igual a ele mesmo, né? Dividido pela raiz quadrada da variância associada aqui, né? Ao nosso intercepto, né? 2,179. Fazendo isso, nós conseguimos chegar no nosso valor de T calculado. É, por que que eu gosto de colocar isso aqui, ó? menos zero, para a gente não esquecer que dentro desse teste de hipótese, se a gente considerar o teste de hipótese bilateral, né, que é o então, que a gente geralmente faz, o software né, geralmente considera, a gente vai verificar se o nosso coeficiente é igual ou diferente estatisticamente de zero, né, se fosse unilateral, eu ia saber se ele é igual ou maior que zero, se for unilateral à direita, ou se ele é igual ou menor do que zero, se fosse um teste unilateral à esquerda, tudo bem? Como é um teste bilateral, vocês vão lá na tabela do teste t, é, considerando o nível de 5% de significância, é muito importante vocês observarem se essa tabela do teste P, ela é bilateral ou se é unilateral, né? Ou seja, se é bicaudal ou unicaudal, nós vamos considerar aqui o teste bicaudal, né, bilateral. E se vocês procurarem, indo né, lá no nosso número de grau de liberdade do resíduo, né, que foi igual a 72, né, vocês vão encontrar esse valor de T tabelado. Então, basta nós compararmos o nosso valor de T calculado com o valor de T tabelado. Né? Hipótese nula do nosso teste de hipótese. O intercepto não é significativo. Que é a mesma coisa de nós falarmos né, que o nosso A, né, o nosso intercepto, é igual a zero. Hipótese alternativa. O intercepto é significativo. Que é a mesma coisa de a gente afirmar que o A é diferente de zero. Como o nosso valor de T calculado foi maior que o nosso valor de T tabelado, a gente rejeita H0. Se a gente rejeita H0, né, quer dizer, então, que o meu intercepto é significativo, que ele é diferente de zero, né? Ou seja, que ele é importante ali dentro do nosso modelo de regressão. O mesmo raciocínio a gente utiliza para todos os outros coeficientes aqui, né? É, eu não vou colocar todos aqui, né? Só não dá muito, não ocupar muito o nosso tempo. Mas veja só, o valor de T calculado a gente tem ele aqui, né? 32,65. É, nosso raiz quadrada aqui da nossa variância associada aos nossos coeficientes, né? Então, a raiz quadrada é o que a gente tem aqui. Né? Se a gente fazer a raiz quadrada de 2,10,79, a gente vai achar 1,4518. Das outras variantes a gente tem aqui, né? E os nossos coeficientes de regressão a gente tem aqui na primeira coluna, tudo bem? Pela significância aqui, aqui a gente tem o p-valor, né? Lembrando que a gente tem uma aula... Né, se eu não me engano, na aula 2C, da do curso de estágio experimental, que a gente explica o que, que seria o p-valor, né, como que a gente interpreta. Se alguém não lembra, assiste essas aulas lá, vai valer a pena. É, mas veja bem, nós temos aqui, então, as significâncias, né, tal como a gente viu aqui, nosso intercepto é significativo. O efeito linear de X aqui ele não foi significativo, Tudo bem? A interação, o efeito quadrático de X foi, o efeito linear de Y foi, o efeito quadrático de Y também foi significativo, o efeito da interação não foi significativo. Então, talvez até valeria a pena né, a gente refazer com o modelo considerando apenas o intercepto, nosso efeito quadrático de X, o efeito linear de Y, o efeito quadrático de Y, uma vez que eles foram significativos, né? Isso faz com que o nosso modelo ele seja parcimonioso. Ou seja, que nós consigamos ter um modelo que explica bem o fenômeno que a gente quer modelar e que tenha o menor número de parâmetros, né? o menor número de coeficientes possível. Né? Então, isso que é desejável, a gente ter um modelo parcimonioso. Tudo bem? É... Então, pessoal, é isso. Né? A gente consegue fechar aqui essa nossa parte teórica, né? É, onde a gente conseguiu ver como que fica a nossa análise de variância, né, a Significância dos coeficientes, no caso do experimento em DBC. Se o experimento fosse em DIC, a única coisa que é mudar é o seguinte, na nossa análise de variância a gente não teria essa fonte de variação bloco, né? consequentemente, é, nosso resíduo então, ele teria 75 graus de liberdade, né, que esses 3 graus de liberdade ficariam somados aqui ao resíduo, então, no DIC, nós teríamos 75 graus de liberdade. Nossa soma de quadrados né, também seria somada aqui. Né? A gente teria lá no caso do DIC, nossa soma de quadrados seria de 1293. Okay? O que a gente tem aqui em cima? O grau de liberdade de tratamento, é, regressão, dos nossos efeitos, o de regressão não ia mudar. Soma de quadrados também não ia mudar, ia continuar a mesma coisa. Quadrado médio não ia mudar, ia continuar a mesma coisa. Nosso valor de f calculado iria mudar. Né? Por quê? Porque nosso quadrado médio de resíduo ia ser diferente. Tudo bem? E, na hora de estimar a significância né, dos nossos coeficientes pelo teste T, a única diferença que ia ter, né, se nossos coeficientes seriam igual, nossa matriz de alinhamento seria igual, a única coisa que ia mudar seria o quadrado médio do resíduo, que seria um pouquinho maior, né, e os graus de liberdade do resíduo, para a gente procurar o valor de T tabelado, que ao invés de ser 72, seria 75. Tudo bem? O resto ficaria mais ou menos a mesma coisa. Na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente consegue fazer tudo isso lá no R. E depois, nós vamos começar a falar sobre os avaliadores da qualidade do ajuste. Nós vamos falar sobre A BIC, C, R2 ajustado. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima aula.